Ei, você gosta de café? Vem conhecer mais sobre essa bebida. O café é obtido a partir dos grãos torrados do fruto do cafeiro, sendo a bebida mais consumida no Brasil e no mundo ocidental, atrás apenas da água e do chá. Mas você conhece os benefícios que o café pode trazer? Essa bebida gostosa do nosso cotidiano possui componentes muito importantes para a nossa saúde. Um desses componentes é a cafeína, conhecida pela maioria das pessoas. A cafeína age no nosso sistema nervoso central, levando ao aumento da atividade celular, a contração dos vasos sanguíneos e à excitação dos neurônios, que irão estimular a secreção de adrenalina, um hormônio que deixa a pessoa em um estado de alerta. Por isso, muita gente usa o café para se manter acordado. Além da cafeína, o café tem compostos antioxidantes. Os antioxidantes defendem o nosso organismo contra moléculas químicas altamente reativas, chamadas de radicais livres, produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Tais moléculas podem reagir se ligando a lipídios e proteínas, mudando sua forma e fazendo com que deixem de executar funções vitais para o nosso corpo, e isso é muito perigoso. Para inibir ou diminuir os efeitos oxidantes dos radicais livres, contamos com a ajudinha de substâncias antioxidantes. Os ácidos clorogênicos são compostos antioxidantes presentes em grande quantidade no café. Esse artigo de revisão mostra várias pesquisas que comprovam os efeitos benéficos do café pela ação antioxidante, onde uma única porção de 400 ml de café fornecendo 420 mg de ácidos clorogênicos aumentou a capacidade antioxidante de componentes do sangue em mais 6%, o que, a longo prazo, pode prevenir várias doenças degenerativas crônicas como o mal de Alzheimer. Pensando nisso, uma vez que o café é uma bebida muito consumida, isso faz dele fonte mais relevante desses compostos antioxidantes na dieta. De acordo com várias pesquisas, foi visto que nos cafés prontos para consumo, como espresso expresso e o filtrado foram os que obtiveram maior quantidade de ácidos clorogênicos se comparado com o café que é filtrado, a água quente. Quando passa rapidamente pelo filtro, não consegue extrair a maior parte desses compostos presentes no café. Agora que sabemos os benefícios do café, você sabe quais as diferenças entre os tipos de grãos que podem ser encontrados no mercado? Os mais produzidos são o coffee arábica, conhecido como café arábico, e o coffee quenefora, que é conhecido como café robusta ou conilon. O café arábica é caracterizado pela acidez e aroma intenso, enquanto o café robusta apresenta um amargor e sabor de terra e madeira. Há diferenças também no preço e qualidade. O café arábica é mais caro que o robusta. A cafeicultura nacional enfrenta problemas básicos, principalmente no que se refere à qualidade do café torrado e moído, podendo impactar na composição fisico-química do café. E um dos fatores que afetam esta composição são genética do grão do café, condições de manejo pré e pós-colheita, torrefação, que é a fase em que o café é cozido em altas temperaturas por um determinado tempo até atingir cor, aroma e paladar característico do grão utilizado, e blend, que é a arte de misturar grãos de café com diferentes características e preparo da bebida. Estudos recentes buscam uma maneira de melhorar a qualidade do grão desde o seu plantio, através de micro-organismos que estão associados naturalmente ao grão de café. Por exemplo, utilizando uma bactéria para controlar e, ou minimizar a contaminação do grão por fungos. Alguns fungos produzem toxinas, que causam grandes problemas à saúde do homem. E a utilização dessas bactérias pode aumentar a tolerância ao estresse ambiental e melhorar a qualidade do grão do café, além de promover um sistema de cultivo mais sustentável e reduzir o uso de pesticidas tóxicos à saúde. E você aí, consumidor, gostou do nosso vídeo e quer saber mais sobre o café? No site da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, é possível adquirir algumas informações dessa bebida que muita gente adora. Mas é preciso atenção para indivíduos com hipertensão, doenças cardiovasculares, gastrite, problemas com insônia, idosos, crianças, gestantes e lactantes, pois devem diminuir ou, dependendo da severidade do quadro, evitar o consumo dessa bebida. E nada de tomar café para se manter acordado e deixar de dormir, hein? O sono é importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo. Você imaginava que o café era tão interessante assim? Se você gostou, compartilhe o vídeo e convide uma pessoa para tomar aquela xícara de café. Obrigada por assistirem!